Então, o terceiro caso, a parábola. A parábola é um pouco mais conhecida, porém a gente vai explorá-la de uma maneira um pouco diferente, não como uma, a consequência de um gráfico de uma equação de segundo grau como é mais conhecida. Vamos para a definição. Dados um ponto F, o nosso foco, né? porém na parábola teremos apenas um, e uma reta D pertencente a um plano alfa uma reta d pertencente a um plano alfa que está com f uh, não pertencente a d então o foco não pode estar uh, não pode pertencer a essa reta d seja p a distância entre f e d tá a distância entre f e d aqui é p Parábola é o conjunto dos pontos de α que estão à mesma distância de F e de D. Repetindo, parábola é o conjunto de todos uh, os pontos de α que estão à mesma distância de F e de D. Tá? Então, olha só. Vamos começar pelo ponto V aqui, que é o vértice da minha parábola. Veja que ela está... A uma distância aqui a reta D e é a mesma distância a F tá? ela tá, vai estar tá bem na metade do caminho, veja que a medida que eu for andando aqui, que eu tenho uma distância F e aqui tem que ser a mesma distância aqui vai aumentando à medida que aqui aumenta também na mesma proporção mas em resumo então todos os pontos que tem a mesma distância do foco até essa reta suporte uh vão determinar a minha parábola, tá? Veja aqui, então, VF vai ser igual a v, v Então, VF tem que ser igual a v, v' PF igual a p pelinha. Vamos estar P aqui. PF igual a p pelinha e assim sucessivamente. Vamos para alguns elementos principais aqui, então, F é o foco, como já foi falado. D é uma reta diretriz P é o parâmetro. Tá? A distância do foco até a reta é o parâmetro. Por que, que é o parâmetro? Então, é a distância que eu tenho que uh, considerar. Ela vai ser o... Tá, e aí, o vértice, que já está denotado aqui. Ah, sim, e o... Vf vai determinar o meu eixo de simetria da parábola. Uma relação notável que é fornecido, então, Vf é igual a P sobre 2. Tá? A distância de V até F é a metade do caminho né? do parâmetro, né? Esse parâmetro. Então, justamente no vértice, a gente vai ter a metade P sobre 2. Bom, agora vamos então para a equação propriamente dita. Então, eu sei que do vértice até aqui ou da reta D até F vale P, então da reta até V é P sobre 2 de V até F é P sobre 2. Temos um ponto P qualquer aqui de coordenadas x e y. E o que mais que temos aqui? Era isso. Bom, aí as, o sistema x e y. Então, tomemos o sistema cartesiano ortogonal como origem no vértice. Eu estou considerando que o sistema ortogonal está com a origem no vértice dessa minha parábola. E o eixo das abscissas passando pelo foco. É evidente, então, que o foco tem coordenadas p sobre 2 e zero. Tá? p sobre 2 e y igual a zero. E a diretriz D tem a equação menos p sobre 2. E zero. Ah, não, tá, perdão, tem equação menos P sobre 2. Nessas condições chama-se equação reduzida da parábola, a equação P de x, ponto genérico da curva, tá? A, a dedução, então, é imediata, vai ser, acho que, até mais simples. Nós temos que, por definição, a distância PF tem que ser igual à distância PP', né? Então, a distância Dado um ponto dado um ponto geral, a distância PF deve ser igual à distância P, P Aplicamos, como temos essas coordenadas aqui, nós aplicamos a fórmula da distância entre dois pontos, tá? PF e P pelinha. Uh, resolvendo essa ou tra, de, um, trabalhando essa equação, nós vamos chegar manipulando ela a y² igual a 2. Px. Essa, então, é uma parábola nessas condições. Aí eu trago aqui o seguinte, tá? assim, por exemplo, uma parábola com parâmetro P igual a 2, parâmetro P igual a 2, vértice na origem e focos nos eixos, no eixo dos x, elas vão ter a seguinte equação. Então, y, igual, igual, y ao quadrado igual a 4x se f estiver à direita de v. Agora, se f estiver, o foco estiver à esquerda de v, vejo que vai ter um sinal trocado aqui, menos 4x. Tá? Então, a gente já quase terminando aqui. Trago também de forma resumida, ó, nós vimos o eixo de simetria antes estava em x, agora o eixo que vai ficar onde vai estar o foco no y vai ter essa variação aqui. lembre que a original estava assim, né? y² igual a 2px. Agora, se a parábola estiver assim no eixo, com um o eixo, um foco no eixo y, então fica x² igual a 2py. E também ainda temos que considerar Veja que esses dois casos nós consideramos o vértice na origem do sistema. Agora, e se o vértice estiver deslocado, não estiver na origem do sistema? Tanto aqui com o foco em y, como o foco em x. Vamos usar a, aquela relaçãozinha para a translação. Vamos usar, pegar as coordenadas do novo foco, tá? do, do novo vértice, aliás, e... Fazer, então, y menos y, ao quadrado, e aqui x menos x, Neste caso, substituímos aqui em x e y, para só tendo sempre o cuidado que o que vai primeiro aqui, esse, o que vai, na verdade, o que vai em segundo é onde está o foco, tá? E o que está em x ao quadrado é, onde, é o que está paralelo à reta d. OK? O último slide aqui, só deixo as referências da bibliografia de onde foi pego essa esse material e vou encerrar aqui.